Olá meninas, é assim, um, eu vou vos mostrar um, um vídeo de umas coisas que eu recebi, não é bem muita coisa, uh, são umas coisas que eu recebi, uh, acho que foi na segunda semana de, deste mês, e umas coisas que eu comprei também, então eu vou vos mostrar, foram poucas coisas, um, eu recebi primeiro esta base aqui, da Von. esta é a nova base da Von que eu recebi, um, um, e ela diz aqui que deixa a pele macia e diz que também hidrata eu sei que as bases da Avon eu praticamente utilizo sempre as bases da Avon um, a única base que eu usei da Avon foi a em mousse que eu ainda tenho aqui um, então optei agora por usar uma em líquido um, que é esta aqui mas a base que eu estou a usar ultimamente é a base da americay é uma base muito boa é mesmo do tom da minha pele e ela hidrata bem e deixa boa cobertura eu estou a adorar muito e a minha base já está no fim da americay e tenho que ver se eu encomendo outra então é assim esta base ela é assim eu para ser sincera não gostei porque esta base parece deitar muito óleo, muita gordura e vocês podem ver a minha mão está toda escorregadia uh, e ela é assim, eu não estou a gostar porque assim, tu antes de usar esta base, tens que agitar e depois abrir e vais usar. A base é assim e a base cheira bem também. Ui! e é forte e tem um cheiro assim forte mas a base é boa, eu ainda não usei porque as minhas bases ainda não acabaram mas eu encomendei já uh, e vamos ver como é que é se eu adorar eu vou fazer um vídeo Sou explicar como é que a base é para vocês prometido vai, depois tenho ainda aqui dois lápis dois uh, lápis assim Uh, este lápis aqui, um é cinzento e um é preto Como vocês estão a ver, este aqui é o preto e este é o cinzento Eu vou fazer aqui uns outros para vocês Espero que apareça bem no vídeo Um cinzento, parece um azulado, mas é um cinzento mesmo Vou fazer aqui o swatch para vocês uh, ela é assim este aqui é o cinzento e este aqui é o preto. Ah, foram lápis baratos, que eu encomendo sempre, a minha encomenda sempre é da Avon ah, e esses lápis vai, vai durar muito tempo mesmo. Vale a pena. <risos> Bem, depois ainda tenho aqui este batom que eu estou a utilizar hoje nos meus lábios. É um batom muito lindo, é assim para tu ires uma festa, numa discoteca. Aquelas luzes chama bem a atenção E o batom é assim Este batom é muito lindo Eu vos garanto que é lindo Eu estou apaixonada por este batom Mesmo O batom hidrata bem os lábios Deixa os lábios macios E eu estou a adorar Se calhar vai ser um dos meus favoritos Não sei No próximo mês não sei Mas vai ser um dos meus favoritos Eu não vou fazer ainda agora, mas vai ser Porque é muito, muito, muito bom mesmo Bem, depois ainda ontem eu fui ao, ao mini preço. <risos> ontem, como era domingo, eu fui ao mini preço. E eu comprei cotonetes. Já estava mesmo a precisar. Hum, é, estão assim: é, são brancos e rosa. E assim. E como eu não fiz sem cotonetes, é sempre bom. Às vezes tem um burrão na maquilhagem, no lápis, no batom. É, dá sempre jeito ter cotonetes. é bom. Depois ainda comprei também as eu vou mostrar, ela é assim, é assim, essas toalhas aqui são boas, parecem papel, eu vou -te mostrar como é que ela é, ela é assim, e depois trazer assim uns desenhos de urso, eu estou a adorar, as toalhas são bem fofinhas, Uh, estou a adorar mesmo muito essas toalhetes, são boas, boas, boas, boas. E vale a pena sempre ter assim umas toalhetes, porque é assim, eu para já, eu ainda não tinha começado a fazer maquilhagem, eu não andava sem toalhetes né, na minha mala, não andava mesmo, não conseguia. Às vezes eu estava precisar de uma ocasião, não se E é sempre bom ter -me, sempre umas toalhetes em casa, na mala, no carro, dá sempre jeito para tudo, até então bem, depois ainda eu também comprei este creme aqui que eu vou fazer aqui da Garnier como vocês estão a ver é da Garnier e um, este creme aqui diz que é com extratos de rosa vamos lá ver um, eu estou a adorar a embalagem porque ela é bonita vocês querem ver é um, vocês podem ver e é assim eu estou a amar este frasco de, uh, não devo tanto utilizar porque este frasco é muito lindo a sério uh, depois eu, o que eu adorei é que o creme cheira muito bem o creme cheira mesmo bem e o creme também é macio eu experimentei um bocado na minha mão o creme cheira bem e deixa assim a tua pele, sabem? Lisinha, lisinha, lisinha, bem tratada. E então é assim. Este aqui é o creme que eu comprei. Eu ainda não estou a utilizar porque eu não, uh, não acabei o outro. Mas este aqui também já tinha explicado no outro vídeo dos favoritos. Já acabou mesmo. Que eu vou-vos mostrarem. Este aqui é o da L'Oreal. Acabou, não tem mesmo nada. Por isso, decidi comprar outro vamos lá ver como é, que, como é que deixa a minha pele porque esta aqui hidrata muito bem hidrata muito bem a minha pele durante se não estou enganada 2 meses e eu estou agradecida por este creme é muito bom bem, este aqui foram as minhas coisas que eu recebi eu espero que vocês gostem do vídeo eu depois vou tirar umas fotos vou, lá, vou publicar no meu blog no facebook e mais uma vez não se esqueçam de se inscrever no meu canal Comentem o vídeo se está errado, se está certo. Eu estou aqui para responder todas, todas as perguntas de vocês. Mas todas, vá. Muitos beijinhos. Uma boa segunda-feira. E tchau.